E aí, gente, finalmente eu assisti esse filme tão maravilhoso que é o Frank Winnie. Ele é um filme tão bonito e eu fico tão feliz porque várias animações, mas assim, o Tim Burton, em específico, eu sou muito fã dele, mas ele, em específico, ele faz os filmes que acompanham o fã ali desde pequenininho até a idade adulta, porque eu gosto dos filmes do Tim Burton desde que eu era bem pequenininha, e aí eu continuo gostando e... Quando eu revejo, eu começo a entender várias coisas que eu não entendia naquela época também. Então eu acho muito incrível esses filmes que são feitos para as crianças, mas que depois, um, quando a gente cresce, a gente né, entende várias coisas diferentes. Mas também, uh, quando a criança assiste, o pai consegue ali ter aquele vínculo com aquele filme também. Então não é assim uma coisa bobinha só de criança, né? Isso eu acho muito interessante. E o Frank Winnie é tão bonitinho, é tão legal, porque ele é todo preto e branco. E é tão interessante, assim, o, como que eles conseguem fazer. Porque aí eles recontam mesmo a história ali do Victor Frankstein, né, Frankenstein uh, ali com o Victor do, do Frank Winnie. E ele perde o cachorrinho Spark, que é o cachorrinho lá da noiva cadáver, do Victor também. Só que aí é uma história à parte, né? Mas é o mesmo personagem, vamos dizer assim, né? E ele fica ali tentando... Ah, ele ama aquele cachorrinho Spark. Eu fiquei tão sentida, assim, olhando aquele filme, sabe? Me deu uma nostalgia de ter o cachorrinho ali, tão bonitinho, sempre fiel a ele. E aí também tem referências... Quando o Spark já virou ali o Frankenstein, né? E ele dá um choque na Persephone, que é a cachorrinha da, da vizinha dele, e aí ao mesmo tempo o cabelo vira igual à noiva do Frankenstein. Então, assim, são, muitas, uh, são muitos detalhes que, que vão ali recheando esse filme tão bonitinho. E a história final é muito bonito mesmo, vale muito a pena assistir esses filmes.